A determinação histórica da loucura, a definição da loucura em termos de doença é uma operação relativamente recente na história da civilização ocidental. O texto História da Loucura, escrito por M. Foucault, fundamenta essa afirmação, revelando as verdadeiras dimensões daquilo que acreditamos ser uma realidade incontestável, isto é, loucura como fato médico. Ao longo das 600 páginas desse livro apaixonante a loucura ganha o sentido de fato de civilização. E isto significa que foi em determinado momento histórico que a doença mental passou a existir como máscara da loucura. Se tivéssemos de supor como se faria uma história da loucura... Poderíamos imaginar espontaneamente uma descrição que desse conta das incertezas científicas dos séculos passados até a solidez da medicina mental contemporânea. Imaginaríamos uma história que registrasse o progresso dos conhecimentos acerca de uma realidade escondida, mas sempre existente, cuja iluminação gradual teria sido feita pelas astúcias do gênio científico. Essa concepção pressupõe a loucura como um dado natural, imutável, cuja abordagem, apenas, teria variado através dos tempos. Ora, essa história não seria uma história da loucura, mas a história soberana de uma medicina mental racional, para desvendar criticamente a gênese da loucura. A reflexão de Foucault não se deixa guiar pelo que se sabe contemporaneamente da loucura. Muito próxima da abordagem etnológica. Essa reflexão renuncia ao conforto das verdades terminais, isto é, aos conceitos psicopatológicos elaborados pela nossa cultura, pois o papel organizador desses conceitos seria o de deformar as realidades históricas visadas. E, com efeito... O que é originário no processo de constituição da loucura não é a psiquiatria, tornada possível justamente a partir dele, isto é, a posteriori. Mas o ato que criou a distância entre a razão e aquilo que a nega como tal, isto é, a não razão. É desta ruptura que nos fala Foucault para mostrar que a loucura emerge da relação com uma razão que necessita dela, loucura, para existir como razão. Nesse sentido, para que se compreenda a operação pela qual razão e loucura vieram a se separar, tornando-se impermeáveis a qualquer intercâmbio, como duas coisas exteriores uma a outra, aqui se recuperar na história o grau zero da história da loucura. Isto é, é necessário resgatar na história a região originária e momentânea em que loucura e não loucura. Razão e não razão estiveram confusamente implicadas, uma existindo pela relação com a outra, numa experiência indivisa que acabou por se dividir. No mundo moderno das doenças mentais, o homem não se comunica mais com o louco. Dado o corte razão ou não razão, há, por um lado, o homem racional que encarrega o médico de lidar com a loucura. E, por outro lado, há o louco cuja relação com o outro se faz por intermédio de uma racionalidade abstrata que é a ordem. Constrição física e moral. Pressão anônima do grupo. Exigência de conformidade. Entre o homem de razão e o homem de loucura não há mais linguagem comum. Se há discurso da razão sobre a loucura, não há discurso da loucura sobre a razão. O diálogo outrora existente entre elas se interrompeu. E foi sobre esse silêncio que a psiquiatria, monólogo da razão sobre a loucura, pôde se estabelecer. A história da loucura, segundo Foucault, não é a história do discurso psiquiátrico, mas a arqueologia desse silêncio. Isto é, uma história anterior à capturação da loucura pelo saber médico como seu objeto de conhecimento. Em linhas gerais, podemos esquematizar essa gênese da loucura segundo três grandes momentos. 1, um período de liberdade e de verdade que inclui os últimos séculos medievais, principalmente o século XV e o século XVI. 2, o período da grande internação, que abrange os séculos XVII e XVIII. E 3, a época contemporânea, após a Revolução Francesa, quando cabe à psiquiatria a tarefa de lidar com os loucos que abarrotam os asilos. No que diz respeito a... Esse ramo da medicina. Essa história permite demonstrar que as práticas de internação clássicas, séculos XVII e XVIII, se prolongam nas práticas de hospitalização contemporâneas, séculos XIX e XX, ou seja, se a psiquiatria científica do século XIX... Assim como a nossa, renunciou às práticas e deixou de lado os conhecimentos produzidos no século XVIII. Herdou secretamente todas as relações que a cultura clássica no seu conjunto havia instaurado com a disrazão. E para chegarmos a compreender essa situação, será necessário caracterizar, ainda que muito simplificadamente, esses principais momentos da história da loucura. Ao final da Idade Média, o homem europeu estabelece relação com alguma coisa que confusamente designa loucura, demência, desrazão. Mas essa relação a é experiência de em estado livre, isto é, a loucura circula, faz parte da vida cotidiana e é uma experiência possível para cada um, antes exaltada do que dominada. Durante certo tempo... O mundo ocidental acolheu a experiência da loucura cujo polimorfismo não possuía nenhum fundamento médico. Desde a Alta Idade Média até o fim das cruzadas o mal que assola a Europa encarna-se na lepra. Os leprosários multiplicam-se. No entanto, os leprosos não são aí segregados a fim de impedir o contágio. Banidos das cidades, os leprosos encontram-se envolvidos por um círculo sagrado. Personagens sacros e temidos, eles expressam a cólera e a bondade de Deus. A lepra, que é sofrimento, purifica e castiga o pecador. A segregação ritual do leproso abre-lhe as portas da salvação. Isto é, sua exclusão compreende outra forma de comunhão. Se após o fim das cruzadas a lepra acabou desaparecendo, em virtude dessa segregação Ruptura do contato do Ocidente com os focos de infecção no Oriente, os valores e imagens ligados ao leproso permanecem. Outros personagens vão ocupar o espaço sagrado por ele deixado vazio, os pobres, os vagabundos e as cabeças alienadas. Mas o princípio subjacente a essa nova situação ainda é o de uma divisão, isto é, ao mesmo tempo. Exclusão social e reintegração espiritual. Entre os usos e costumes do renascimento em de confinar os loucos numa navio que os leva de uma cidade para outra. Foram muitas as cidades da Europa que viram essas naves de loucos atracarem seus portos. Qual o sentido desse gesto de embarcação dos loucos? Um sentido utilitário social. Uma medida tomada pelas cidades para se desfazer dos loucos, vagabundos. Considerando que nem todos os loucos de determinada cidade eram embarcados, que algumas cidades acolheram grande número de loucos provenientes dos mais diversos lugares, que muitos outros pontos acabaram tornando-se lugares de peregrinação de loucos, torna-se possível concluir que um sentido ritual envolve essa circulação de insanos. Isto é, a viagem dos loucos é de caráter simbólico e inscreve-se entre os exílios rituais, com efeito. Embarcar os loucos é assegurar-se de que partirão para longe e serão prisioneiros de sua própria partida. E uma purificação e uma passagem para a incerteza da sorte. A água e a navegação asseguram essa posição altamente simbólica da loucura. Encerrado no navio de onde não escapa, o louco é... Entregue a correnteza infinita do rio, a fluidez instável e misteriosa do mar é o prisioneiro da mais livre das rotas, é o passageiro por excelência, isto é, prisioneiro da passagem, e a terra a qual a portará não é conhecida, assim como não se sabe quando desembarca, de que terra vem, sua única verdade e sua única pátria são essa extensão estéreo entre duas terras que não lhe podem pertencer. Circulante entre espaços que não são seus, o louco encontra-se em toda a parte e nenhuma. Figuras importantes por sua ambiguidade, a loucura e o louco ameaçam e surpreendem o mundo. E invadem a imaginação do homem europeu, até meados do século XV. O tema que assombra a cultura ocidental é o tema da morte. O fim do homem e dos tempos, peste, guerras, é uma ordem a qual ninguém escapa. No entanto, no final desse mesmo século, o medo desse limite externo, pavoroso e absoluto, que é a morte, é sentido do interior da própria existência. Da descoberta de que o homem é nada, passa-se a contemplação destinada a que é a existência humana. Diante do próprio espetáculo da vida, feito dos ridículos cotidianos de cada um, a ameaça da morte já não é mais nada. A cabeça, que virará crânio, já está vazia. A loucura é o já estar aí da morte. Isto é, o louco pressagia o macabro. Se o fim dos tempos e do mundo está próximo, é a loucura dos homens que o invoca e o torna necessário. Enquanto outrora a loucura dos homens consistia em ver apenas que o termo da morte se aproximava agora a sabedoria consistirá em denunciar a loucura por toda a parte. No final do século XV a loucura emerge e impregna toda a paisagem cultural. Com efeito, a experiência da loucura é celebrada no renascimento de modos diversos. Além de se expressar nos ritos populares, as artes plásticas, por exemplo, Goste, Breugel, as obras de filosofia ou de crítica moral, por exemplo, Brandt, Erasmo, e os textos literários, por exemplo, Shakespeare, Cervantes, encarregam-se de testemunhar diferentemente o prestígio dessa loucura, cujos enigmas têm sobre o homem um poder de atração. Na França, por exemplo, Loucos célebres escrevem livros que são publicados e lidos por um público culto como obras de loucura. Porém, é apenas até o começo do século XVII que a cultura ocidental se mostrou hospitaleira para com essas formas de experiência. No começo da Renascença, a loucura assumirá significações diversas conforme sua expressão se faça pela pintura ou através da filosofia e da literatura entre a experiência da loucura ao nível da imagem e a consciência dela ao nível do discurso. Já nessa época, é possível perceber o princípio de duas direções diferentes que vão orientar a experiência moderna da loucura. Durante toda a Idade Média, até o século XV, a arte permanece profundamente religiosa. O mundo das imagens prende-se à sobre expressão de temas cristãos. E por remeterem a um antigo saber que as mobilizava, as imagens manifestavam um sentido que podia ser imediatamente captado pela percepção. A tradição ordenava as imagens e se preservava nelas. No entanto, no início do Renascimento, as imagens gradualmente se libertam dessa tradição. Pouco a pouco, a figuração plástica abandona as funções de lembrar e de ensinar que eram a sua justificação, e sobrecarrega-se de um excesso de significações. Por exemplo, a crucificação de Cristo pintada por Grinevaldi, fim da Idade Média, ao mesmo tempo que registra o evento bíblico, como fizeram os vitrais, figura o horror do suplício. O corpo emocionado pela dor transgride a ordenação das formas peculiar ao mundo gótico. Isto é, a coerção que submetia as imagens à expressão de um único sentido é rompida. E a figuração plástica abre as portas para o onerismo. O poder da imagem não é mais o do ensinamento, mas o do fascínio. A face silenciosa da imagem é superfície de uma profundidade inesgotável. Eis porque ela é uma face enigmática. A fascinação que as imagens da loucura exercem sobre o homem do século XV manifesta-se, inicialmente, pelas figuras dos animais. Esses animais, fantásticos, os que vemos nos quadros de Bosch, revelam a verdade do homem, constituem a sua secreta natureza. A animalidade escapa a domesticação e fascina o homem por seu furor, por sua desordem. Ela revela a monstruosa loucura que se oculta no interior dos homens, tudo o que neles existe de impossível, de inumano. No entanto, sob essa aparente desordem, a loucura fascina porque ela é saber. A loucura é um saber difícil, esotérico, constituído por formas estranhas. Na tentação de Santo Antônio, Boste, o santo que é tentado por elas é antes dominado pela curiosidade que pelo desejo. Ó, oh, saber proibido que essas formas te encerram tem mais poder de atração que a realidade da carne. É um saber inacessível ao homem de razão e que o louco detém em sua inocência. São muitas as imagens que o simbolizam. Entre elas, pode-se mencionar a bola de cristal, que pode ser vista no quadro Margot. A louca, pintado por Bruegel, e a árvore proibida, que foi transposta, pelo pintor, do paraíso para o navio dos loucos, onde figura como mastro, anal dos loucos, de Bosch, É o reino de Satã e o fim do mundo, o poder sobre a terra e o castigo supremo, que esse saber temível anuncia. Na nau dos loucos, por exemplo... Vê-se uma religiosa e um sacerdote como personagens centrais, integrados a uma população embriagada. Eles navegam numa espécie de paraíso renovado, tudo se oferece ao desejo. Acima deles é a frente do barco, empoleirado sobre um galho seco, figura a personagem do bufão ou louco. E mais acima... Uma bandeirola trêmula com o um emblema que anuncia o triunfo diabólico do anticristo. Mas para compreendermos melhor o sentido dessas imagens, seria preciso olharmos os quadros. A coleção Gênios da Pintura, da Abril Cultural, contém algumas reproduções das obras mencionadas. Por exemplo, observar, conforme sugere Foucault, os Cavaleiros do Apocalipse gravados por Durer. E o que vemos não são os anjos do triunfo e da reconciliação, não são os arautos da justiça serena, mas sim os guerreiros desenfreados da louca vingança. Olhando a gravura, veremos que a vitória não cabe nem a Deus, nem ao diabo, mas à loucura. Em suma, as loucas imagens da loucura fascinam por sua força de revelação. No fim da Idade Média, Através da coerência da fantasia. As ameaças, os segredos e o destino do mundo puderam plasticamente se exprimir. A experiência da loucura, na pintura do século XV, instalara-se como uma experiência trágica. No entanto, ao nível da literatura e da filosofia, o tema da loucura recebe nessa mesma época um tratamento diferente. Nesse nível... A loucura governa todas as fraquezas humanas. Ocupa o primeiro lugar na hierarquia dos vícios. Ela atrai, mas não fascina. O saber ao qual ela está ligada é fácil, sem enigmas. E, por isso, a loucura é o castigo de uma ciência presunçosa que se perde nas discussões inúteis. A loucura não expressa os verdadeiros mistérios do mundo mas oferece ao homem a verdade de si mesmo, isto é, suas fraquezas, seus sonhos e suas ilusões. Portanto, a loucura existe nos indivíduos humanos, isto é, há diferentes formas humanas de loucura. E cabe à crítica moral denunciá-las, ou seja, denunciar as ilusões nascidas do apego que o homem mantém por si mesmo. No século XV, Através da literatura e da filosofia, a loucura insere-se num universo moral. O mal não marca o advento do fim dos tempos e do mundo, mas é erro e defeito. Ora, quem são os passageiros da nau dos loucos? São os ávaros, os delatores, os bêbados. São os que se entregam à desordem e à devassidão, os que interpretam mal as escrituras, os que praticam o adultério. O poema de Brant, Anal dos Loucos, 1492, retrata as desordens da conduta inventadas pelos homens. Diferentemente dos pintores, os sábios, como Erasmo, Elogio da Loucura, 1509, contemplam a loucura à distância sem se misturarem com ela. E como se colocam fora do mundo, ocupando o lugar reservado aos deuses, consideram a loucura e sua medíocre verdade como objeto de discurso. Assim, a loucura, tal como é formulada na literatura e na filosofia, vê-se apreendida por uma consciência crítica. Esta consciência crítica, que busca dar à loucura um sentido principalmente moral, tende a opor-se à experiência trágica desenvolvida pelos pintores no espaço silencioso da visão. O poder de revelação das imagens caminha numa direção diferente da aberta pela potência dominadora do discurso. E, no entanto, no começo da Renascença essa oposição não se mostra tão nítida. Com efeito, o tema do fim supremo, da catástrofe cósmica que engole o homem e o mundo não é, estranho aos escritores. Ao final do poema de Brandt, observa Foucault... Todo um capítulo é dedicado ao tema apocalíptico do Anticristo. E ao mesmo tempo, lições de moral podem ser encontradas nas obras dos pintores. E Foucault lembra-nos o famoso médico de Bosch, ainda mais louco que aquele a quem pretende curar. A cura da loucura, quadro de Boste. Em suma. A experiência trágica e a consciência crítica da loucura interpenetram-se formam uma única trama de significações. Ela caracteriza, nessa época, tudo o que pode ser sentido da loucura nos pontos fracos do mundo. Mas o curioso é a maneira particular pela qual a loucura é percebida. Isto é, por estar tão presente em toda a parte. Misturada a todas as experiências humanas com suas imagens e perigos, a loucura era sentida sem que sua silhueta houvesse se destacado claramente como um objeto exterior. Inseparável da imaginação e do sonho, a sensibilidade à loucura, nessa época, dizia respeito a certa maneira de vivenciar o mundo em sua totalidade. Ou seja, Pode-se dizer que até o final do século XVI não havia fundamento para a certeza de não estar sonhando, de não ser louco. Sabedoria e loucura estavam muito próximas. E a grande via de expressão dessa proximidade era a linguagem das artes, a pintura, a literatura, sobretudo o teatro que, no final do século, vai desenvolver a sua verdade, isto é, a de ser ilusão. Algo que a loucura é, em sentido estrito.